o que acontece nas obras que vocês podem ver, é que às vezes dá umas trincas assim logo acima do vão da porta da janela. É por quê? Porque essa parte de baixo aqui da verga, ela se deforma. Se você não estrutura, se você não reforça ela direitinho ela deforma. Então, qual é o correto que a gente faz, né? Eu começo a montar é sempre o ideal é a gente montar o painel de baixo para cima. E aí, quando chegar na parte de cima, se você ver no desenho a gente tem a diagonal, né, as diagonais que fazem a treliça, mas a gente tem dois perfis na vertical, um de cada lado. Então, o que que acontece? Esse perfil que tá na diagonal, que tá é um de cada lado, é um aqui e o outro aqui. E aí, vocês conseguem identificar eles fácil até que eles não têm esse cortado aqui, ó, meio redondinho, tá vendo? Esse boleado. Esse boleado, normalmente, a gente faz na máquina, a gente configura na máquina pra sair pra ajudar a encaixar a diagonal e não ficar Batendo aqui e atrapalhar a montagem. Então, esse goleado daqui é diagonal. Esse daqui vertical, ele é que é a peça que garante que o peso que está aqui em cima da porta vá para o montante coletor. <risos> Lembra que o perfil que fica na lateral a gente chama de montante coletor, porque ele pega a carga? Então, essa peça aqui vai fazer a função de pegar todo o peso que tiver em cima aqui desse vão de porta e jogar para essa lateral. Para isso acontecer, eu preciso pegar ele compostos. Eu vou parafusar esse perfil pequenininho com esse montante daqui grandão. E aí a gente tem que vai trabalhar sempre com parafuso a cada 20, em regra dos 20 centímetros ou então mínimo de três parafusos. Então esse caso aqui ó, tá vendo? com minha mão. Vou botar só dois parafusos. Não, vou botar três. Vou botar mais um no meio. Então antes de vocês começarem a montar a parte de cima, sempre monta, sempre parafusa logo esses dois para vocês conseguirem encaixar direitinho. E aí depois que você parafusou, você encaixa todos os restantes da peça. Parafusar o steel creme é diferente de parafusar o drywall, né? O aço é mais dura, mais resistente. Bom, vocês começarem a aproveitar e testar. Entendeu? Então o que, que a gente vai fazer? Encaixar essa peça. Depois que encaixar essa peça, botar a de costas. E a parafusar e depois encaixar os pe perfis da diagonal. Só assim você vai ter uma verga de porta que não vai deformar, não vai se mexer. E não vai dar trinca no futuro.